Bora, galera, então conferir a demo que acabou de sair do Bramble The Mountain King. Nossa, e esse aqui é um game de plataforma que eu tô muito animado e que vai sair no ano que vem. É, pelo que a gente viu, o game, ele é inspirado em algumas lendas nórdicas e... ali, e o protagonista, ele teve a irmã sequestrada por um troll, então ele vai ter que ir terra ali de criaturas mágicas pra tentar, tentar recuperar ali a irmã dele, né? Então... Ok, a história já me pegou! Bora lá conferir, cara, <risos> Bora. vamos lá. No jogo, ele tá recomendando aqui a gente usar um controle, mas a gente vai usar mouse e teclado dessa uh, vez, né, cara? Vamos ué. testar a demo aqui. No PC, Ela sa... acabou de sair agora há pouco na Steam, né? Então vamos vamo lá conferir o jogo, ó. Bem forte essa música, né? Aí deve ser a irmã dele, né? Cara, primeira vez que a gente viu a revelação desse jogo, cara, já fiquei bem interessado, né? Olha ela na mão do, do troll, é isso? Vamos ver, né? Parece <risos> uma estatuetinha. É, é uma, é uma estátua, é. Né? Eu não sei em que ponto da história se situa a demo, se é no início do jogo ou no meio, mas a gente vai descobrir. Eu já tô jogando aqui, velho. Ah, já tu? Já. <risos> <risos> não tá cai vamos <risos> embora e tá bonitão o jogo né tá bonitão bora Vambora. embora aqui Team Burton hum. é ele tem uma pegada meio mágica assim tem. né tá velho vamos de boa aqui ele dá, tá dando umas leves tá, tá assim. é. Um assim gargalhinho mas é a demo ainda né falta um tempo para o jogo ser lançado ah, eu acho que a gente vai ter que ir aqui pelo... pelo pela parte pelo... alta da grama, né? Pelo, pelo cogumelo, né, cara? Uhum. <risos> Vambora. É isso? Uhum. Acho que é. O que ele foi escorregando? <risos> Olha só que legal, velho. Tem uma vibe que lembra um pouco o Grounded também, porque pelo que eu vi, a gente tá na terra dos gigantes aqui, né? E ele é meio pequenininho dentro dessa imensidão, né? <risos> tipo, olha é. o tamanho da grama e olha ele. Exato. Putz, ah, que legal, velho. A trilha, pelo jeito, tá muito boa. Tá muito massa, velho. Ah, já vi que vou chorar <risos> com a Já vi tudo. Olha os bichinhos lá atrás, velho. Puts, que legal, né? Gostei da vibe do jogo, velho. Tá linda a música. Pelo que eu vi, ele vai sair no ano que vem para PC e para consoles, né? Vamos esperar para ver as plataformas direitinho. Ó. O que, que poderia dar errado, né? <risos> Num lugar tão lindo cheio de borboletinhas, o que, que poderia dar errado? Bem, até os pássaros são gigantes, ou será que a gente aqui é pequenininho? Ah, é? Depende da perspectiva, né? <risos> É, mas realmente, comparativamente A gente é do tamanho da plantinha que tá no <risos> é. chão Ah, é um, um carrinho? Meu <risos> oh. Deus tô é. um doente <risos> Uma charretezinha é. Tem um doente em cima, olha ali o chapéuzinho Com porco espinho, velho <risos> <risos> Ah, nem ferrando, caralho! Uh -huh. É isso Vai pela... Pela água? Não, não, nem pela, plan, pela... pela folha, eu acho Pela terra, pela folha, será? Não, não, acho que vai pela terra mesmo <risos> Faz mais sentido, né? Será, cara? Vamos por aqui, então. É, acho que faz mais sentido. <risos> a viagem. E a gente vai, cara, com uma, uma minhoca, né? Minhoca na né? boca? É. Uhum. <risos> É que tá certo isso, não, cara? Não, parece ser na Eu água. Eu acho que é pela água, né, é velho? pela água. Vamos lá, então, pela acho água. acho que a Vitória rege aquela ali que não afunda, vai pela é. folha, sei lá. Vambora, velho. Isso é um pensamento de Crash Bandicoot, né? Que tu apertava, tinha alguns segundos que tu podia ficar em cima <risos> da folha. E já se pulava né? uhum. Tentar ir pela água, velho. Aí ele vai, cara. Ele vai. Meu Deus, que legal, cara. Hum. <risos> Ô, oh, velho, o gráfico tá uma pegada meio realista ao mesmo tempo, é. não tá não, velho? Por mais que seja fantasioso, né? Olha isso, velho. Hum, a música já mudou, ó. Tá, né? Pelo que eu vi, ele é bem essa pegada de game de plataforma, né? Mas agora eu achei interessante o rolê das câmeras, né? Sempre a gente tem uma perspectiva, uma, diferente. Uma perspectiva diferente em cada cena, né? Uhum. Eu acho que vamos meio por essa trilha aqui no meio das folhas, né? É, por ali. E tira um pouco da zona de conforto, porque não é um jogo que tu viu em outro lugar. A gente não sabe como é que vai ser o jogo, não, né? Não, e tu olha ele assim, tu meio que identifica já que jogo é ele. Eu tô achando ele bem único, assim. É, ele já tem uma identidade, né? Ó, oh, o, o duendezinho ali saiu, velho. Eu tenho que sair, será? Do, do rolê? É, eu acho que eu tenho que sair, velho. Consegue subir? Vamos lá atrás dele, né? Meu Deus, olha isso. É. Deixar o bichinho Querido lá. Querido, né? encolher as crianças, né? Que é a mesma pegada do grounded também. É. Olha lá, velho, o gnominho. Vamos atrás dele, né? Uhum. Aqui a gente não sabe muito o nosso objetivo, além do objetivo da história, no geral, né? É. É que nem tu comentou, a gente não sabe em que ponto do jogo que tá. Se de é. fato esse é o começo ou tá no meio, enfim, né? Ixi, ele. Fu Eu não sei se vai dar pra ir atrás dele aqui. Eu nem vi pra onde ele foi. Ele foi meio pro cantinho aqui, velho. Não consigo ir aqui no cantinho, não. Eu acho que a gente tem que seguir pela trilha. Uhum. Seguindo o um minho fugir, a gente deve ver ele mais pra frente, Tá chovendo, né? né? Tá um barulhinho de chuva, né? Olha isso! Uhum. Tu é tá isso? espirrando, pólen. <risos> Caraca, tem um bicho aqui, velho. Vai pela mão, eu acho. Pela Tenta mão dele? subir, é. Uhum sei lá. Não consigo interagir com ele, velho. Não consegue subir na mão aqui da direita? Vou tentar. Pelos dedos? Não, né? Caraca, o que, que eu faço com ele, velho? Sopra um pólen nele, não dá? Pra ah. ele espirrar? Pega <risos> é. essa aí, ó, essa aí que tá fugindo. <risos> sei lá. A Gabi, a Gabi já tenta capturar os, os bichos, cara. Aqui não deu, não. Não, pra ah, ver se ó, ele, aqui, lá, Ah, sobe na árvore Será e pula que tem que... uhum. Ah, eu tenho que recuar um pouquinho só pra enxergar melhor, então. Será que é isso, velho? Eu tinha que ter subido nessa, nessa madeira aqui? Uhum. Eu acho que é, né? Uhum. E aí tu vai, tipo, pular na nuca dele ou algo do tipo? Ixi, não dá, velho. Eu acho que é pular mesmo, hein. Tu consegue agarrar Ué. essa plantinha, não? Vai na mesa, vai até o fim. <risos> não, eu não só fica espirrando Ué E pela pedra, do que eu subir ali à esquerda? Perto da à pedra? À esquerda aqui, vamos tentar, velho Bichinho tá meio que dormindo, tá, né? ele tá... Na real, a gente vai atrapalhar uhum. ele, né? Acho que mais ali naquele morrinho Mais pra cá, É, né? tipo aí, ó, não sobe? Esquerda ali, não? Aí, ó, um reto assim, não sobe, Não, né? ele cai Hum... Se eu tentar pular nele aqui, velho. É, <risos> não dá, velho. Ele tem meio que uma coroa, né? Tem. Tá, vou tentar dar a volta nele aqui, velho. Pra cá. Não é também, velho. Tentar voltar aqui um pouquinho. Pode ser que tenha um caminho aqui, não tem não? A câmera tá indicando que é pra ali, né, velho? Porque ela fica ampla e meio que mostra, né? Pra cá? Será, será que é, não é meio que por aí? Ou até meio mais por pra esse frente? Ca... Tá Talvez tu não precise um pouco, voltar né? tanto. Desse outro lado aqui, né? Tem que meio que o pólen tá indicando naquela direção, né? É. Tá vendo que a câmera meio que vem pra cá? Uhum. Então, será que não tem que... Tipo... Ah, espanta o bicho ele perto dele! Ah, pode ser, velho. Boa, Gabi. Boa, eu acho que era isso, velho. Não sei, não. Era isso, <risos> cara. A Gabi acertou, velho. Uhum. Boa, uhum. Gabi. Tinha que fazer ele espirrar, velho. A gente uhum. acordou o bicho. Olha aí que cara. Olha, tá tá Olha o tamanho do bicho, cara. Ah, são várias, velho hum. Ah, ele hum. quer ajuda Pra encontrar o, o amiguinho, velho hum. <risos> Que amor Sei, Parece que saiu de um papel de carta Isso aí <risos> Eu sou do tempo que colecionava papel de carta, né então. <risos> hum. Olha quanto bichinho tem ali, velho Tá A gente, de alguma forma, tem que chegar lá No outro gnominho, né É Tá Tentar dar a volta, velho. Tá vendo, a, a perspectiva sempre é diferente, né? Sempre, sempre. Ué? Tem como eu entrar por aqui? Você consegue subir. Ixi, não tem como. Não, tá bom. E, outro amiguinho, lado. a gente vai ter que dar um rolê maior, hein? É. <risos> Parece que tu tá com o chapéuzinho pontudo, é. Aqui, ó. Passar agachadinho. Acho que pela beira. Ah, anda aí. Tá doideira, meu Deus E cheio de bichinho Aqui, ó uhum. Não, <risos> cai, é pra esquerda A viagem uhum. <risos> Que massa Ah, Encontrou É meio papaizinho, uhum. né <risos> uhum. <risos> Que bonzinho esse jogo É, uhum. né Ih, Tá dançando? <risos> que esquisito! É mesmo é a hipnose aqui, né? É! Parece, sei lá, cara. Ih, uma... tô mostrando a esse aí. Ai! Meu Deus, cara. Meu Deus, o dia que foi parar. <risos> <risos> ah, aqui, ó. Ah, tem que ficar segurando Nossa, a lanterna. Doideira. Tu ah. não, não tem muito. Tu não sabe muito o que esperar, né? Não jogo. Isso é um ponto bem positivo. Ai! Não! Hummm. Pra cima. Meu Deus! <risos> Na pedra. Não é pra cá não, né? Meu Deus, parece que tem alguma coisa aqui, velho. Tem um bicho ah, A plataforma acho que tá indo e voltando, né? Ah! Uh -huh. Meu Deus, quase. Tá. Uh -huh. ah. E agora. E aí, velho? Será que eu pulo ali? Não tá parecendo meio sei, longe, tá né? Longe. Ixi, cara, mas é o único caminho Pro, que tem. Pra esquerda não dá pra ver nada chegando? Pra esquerda aí. Ixi, vou pular ali. Não. Ah, era isso mesmo. Te balança. Boa, Gabi. Assim mesmo, não consegue? Balançar com o mouse, só. Não consigo. Eu acho que eu vou Ah, ter... então eu pula mesmo, então vai nessa direção e pula aqui pra, pra direita. Será? Eu acho. Me. <risos> que ideia boa! Mas Eu acho que foi quase, velho. Pera. Eu acho que foi quase. Vamos de novo, velho. Você segue era... um padrão na né? Intentron, não sabe? Muita gente não Eu não sei se era andando. isso, mas pareceu algo mais ou menos como isso, né? Ah. A minha primeira ideia quando eu vi essa gaiola, pensei, deve ser solto, tu deve ter que te balançar. Ah, era só era isso, tinha que ir um pouquinho pro lado, é. Caraca. Não é fácil não, isso. Não é fácil não. Ixi. É por aqui, velho. Agora é o tamanho é... da. <risos> Ah, deu bom. E agora? Tá acima? Ela tá se balançando, aí pra essa minha. Ai, caralho, eu inventei que tinha que pular ali, véi. Talvez. É. <risos> tá, mas pelo menos o jogo nos deixou aqui, né, véi? Tá, e não é subir ah, aí? Aqui? É. Olha isso, velho. Eu inventando Eu mó, tava véio. na dúvida se tinha que ir reto lá ou subir aí, mas. O que, que é isso? E... Vai libertar alguém? Ah, tipo. Ah, mil. Ai, Deus. era isso. Uh, Caraca, foi quase ainda hein. <risos> <risos> tá, mas tá é, eu. Tá voltando agora. Agora eu acho que vai pro outro lado, né? Tá, quando chegar no limite eu pulo hein. Vai! Aú. Véio, não é fácil, cara. Eu fico sempre na dúvida se eu tô fazendo certo. Porque ele não te dá padrão, né? Eu acho legal isso. Olha isso, cara. Não dá pra enxergar nada. Ai, jogo. Eu Vai acho cá? que é cair. <risos> <risos> Ih, um pauzinho aí pra passar. Tá. Um... A Gabi disse que tava fofinho o jogo, né? Não, não tá mais. Agora tá meio assustador. Tá indo pro obscuro já. Tá... Eu sou melhor em puzzles observando do que jogando. Ó, <risos> <risos> oh, vai descer. Ah, com o peso, né? Ai, cara... E agora? Esperar ir pra frente, talvez. Só que vai cair, tem que pular em algum momento. Ah! Que que é isso, jogo? Ai, ué. Ali tu tinha que pular aí pra cima, <risos> ali naquela área? Que sacanagem, né, velho? <risos> tá. Ô, oh, a parada era essa, né? Tá, mas aí eu acho que bem antes tu tem que pular. Aí é. Ó que sacanagem. <risos> ele se quebra todo, velho. Meu! Agora que ele morreu? <risos> Não, tem que descer com Meu calma então, velho. Meu Deus. Pera. Tem que descer com calma. Vamos lá. Beleza. Aí, ó. Tá aí, aí, jogo. Ele vai se mexer, eu acho. Barulho de algum, alguém caminhando? Algum bicho? Ah, Acho que... eu não posso ficar nem para um lado nem para o outro, velho. É ah, isso. Ah, tem que ficar no meio. Eu fui meio que. que cima dele! Quem foi cara. esse uivo? <risos> eu fiquei com medo também, né? Tá, eu entendi, velho. Agora eu entendi. Eu fui responsável por cair a plataforma na primeira vez, né? Então dá para ficar bem de boa no meio, assim, meio que administrando a situação, né? Aí esperar. Aí! a gaiola é, descer, e meio que pular em cima dela, né? Tá vendo? Tem que ficar bem no meio. Ui, que barulho horroroso. Aí tá Ó descendo, lá. tá descendo. Ai, quase! Este. Dá, pra, dá pra deixar ir mais para frente. Meu Deus, cara! Hum. O jogo não é fácil. <risos> E se não tiver queda de penhasco, não é o Bulldog Ah, morre, não né, é véio? Bulldog se não tiver. É. Hum. Caraca, esse jogo vai ser um pesadelo, deixa a Gabi jogar Eu que não. Eu lançado. Ah, vai ser um pesadelo! Então eu vou me vingar dos jogos de terror que eu ando jogando no canal. É. Hum. Pera, velho. Bora, velho. Cadê, cara? Tá vindo. Tá Aí. Ai, ah, tu foi um pouquinho Bem, pra trás, né? Precisou. Precisou ir um pouquinho pra trás, cara. Aí você tem que equilibrar. Ah, esse aqui é a mesma coisa. Eu acho. Ai, cara. Só que ele tá indo pra frente, a gente não precisa equilibrar, não. Olha, ele acelerou, né? Véi, isso aqui é muito tenso, velho. E eu fico na ponta pra ele ir. Agora, na frente, né? Só que se eu fico muito na ponta, eu não, pego, não consigo pegar impulso uhum. Ah, mas Aí. deu bom, deu bom Pra cá? Ok Parece ser pra ali, né? Gaiola Tá, vamos dar a volta nela Aí pula na... Ah, ela tá descendo, vai rápido Ai, Acelera, cara. meu filho E a outra subindo, Alago Ui. Tem um bicho dentro! Ah. <risos> tem um bicho dentro! <risos> cara! Estar pegando jeito, né? Oh, velho, mas esse jogo ele tem uma tensão constante, cara. Fez. Quero sair dessa caverna. Pra cá? Parece ser. Tá. Beleza, velho. Tá, agora, tá, agora tá mais linear. Tá com cara que a gente vai sair, velho. É. Olha ali as marcações do fundo. Umas runas, né, uhum. uma... Aqui. Beleza. Sei lá, alguma criatura que desenhou isso aí, velho. Oh, a questão é quem, né? <risos> é, ó. Tá vendo que tá com cara que a gente vai sair? E essa sensação de é. tu ir avançando é muito legal. Olha aí, cara. Ai, de novo a música. Ele entra, na mente dele mesmo. Num é transe, né, um cara? Num transe. Só que ele entra meio feliz no transe, assim, né? Tipo que nem o canto das sereias, né? Que é pra ser algo bom, só que pensar. É. Olha lá, velho. Olha quem tava hum. tocando, cara. Esse que apareceu no trailer, vocês lembram, né? Ai, velho. Nossa, é movediça? Tá aparecendo, né? Ou oh, uma lama bem funda. Ai, eu quero sair daqui. Vocês <risos> viram que o bicho parou de tocar quando a gente apareceu, né? Sim. Deve estar tá seguindo ali pelo baraquinho pela água. Tá vendo aí? Tipo uns. Sério, umas... se eu tô num lodo <risos> com, com a lama pela cintura. Ele já começa a desmaiar, eu acho. <risos> <risos> ah, tá louco. Vambora, velho. Aproveita e já se lava. Ok. Pô, oh, velho, mas o gráfico tá muito bonito do jogo, ah. né? Vambora, vambora, velho! Meu Deus! Credo! A minha alma parou lá atrás! A minha alma parou lá atrás! Que Olha ar... ali! Que horror esse jogo, velho! Nossa! Credo! Vamos, bonequinho! Vai logo! Meu Deus... Aqui! Meu Deus... Vambora, vambora, vambora! Onde gente bora, a gente bora? <risos> é. <risos> bora! Ai cara, que horror! Mas agora a gente acalmou, né? Não sei, velho. Ele tem essas bordinhas meio verdinhas, quase, né? Pra meio... ajudar a saber pra onde que tem que ir, né? É lá no fundo? É lá no fundo, ó. Meu Deus, só deu um bicho voando e berrando. <risos> Ai, ah... Ai, corre. Para. Vai logo! Shift pra correr, tá apertando? Tô! Agora pula ali! E vai logo! <risos> Que horror, cara. Se agachar... Agacha! agacha. Vai. É a música, né, que tá dando É esse... a música ensurdecedora. Bora! Vai, rapaz. <risos> que horror, bah, cara. Parece aquela fase do Donkey Kong das ondas, lembra? Não dá aqui, não dá. Ah, tá. Agora tá. na pedra. Na pedra. Vai! Vai logo! Ativara! Engache! <risos> Quase, velho! Espera a bola! Vai, uh! uh! Tinha dado certinho o jogo! Que tá de sacanagem, pô! Ah, mas ele vai acho que só dessa essa parte aí, né? Caraca! Vai atrás da pedra. Vamos, vamos, boneco, vamos. Agacha! Agacha! <risos> fica aí, fica aí, fica aí! Espera outra pedra! Espera outra pedra, vamos esperar, vamos esperar! Vai! Agacha! Não precisava. Espera <risos> <risos> Caraca, cadê a pedra, velho? Menos! <risos> Fui muito pra trás! <risos> eu ia dizer ixi, mano! Eu fiquei nervoso quando eu vi que eram duas pedras, cara. O jogo foi sacanagem aqui, né? <risos> Olha aí. Ali, ali, Será ali, que ali. Dá ali. tempo, velho? Não, fica aí atrás! Ah, tá, Meu mais. Deus, era isso, cara. Meu Deus <risos> Ai. Que horror esse jogo, velho é. Vai, boneco Vambora daqui, pô Aí Tá, morremos ou era isso? Não, acho que era isso Ai, cara tá. Conseguimos, velho. Meu Deus, cara, essa, essa parte foi um pesadelo, uhum. velho. <risos> essa parte da música foi terrível mesmo. Ah, cara, deu, deu pra. Deu pra gente escapar, velho. Ao é... mesmo tempo que a gente vê algum nível de inspiração em outros jogos de plataforma, ele é bem único, né? Não, ele tem uma, uma identidade própria, Totalmente né? Totalmente própria. Que isso, cara? Ah, aí, ó. O que é que tem a ver com isso, velho? A história? Uhum, provável. Ah, tipo, ele foi amaldiçoado, uma parada assim, ah, né, velho? Ah, o véio? da música, certeza! É. E ele mata as pessoas tocando, sei lá. Com a, com a música, velho. Certeza. Oh, virou a lenda do, tipo, do pântano, né? Certeza, certeza. Que da hora, velho. Não sei se vai ter a explicação toda, mas a gente já vê que foi uma maldição, né? Uhum. Bora daqui, moleque. Vambora uhum. daqui que deu ruim, hein? Uhum. Deu ruim. Aqui a irmãzinha não tá aqui, não. Não, nesse lugar escuro <risos> eu espero que não, A irmãzinha não, não tá aqui, não. Ah, dá pra acender a lanterna, né? Tinha esquecido que tinha lanterna, velho. Aqui. Ai, saímos desse lugar. Uhum. Meu Deus, Aí sai. vem o bicho. <risos> é, tô duvido. <risos> <risos> Eu falei! Socorro! A Gabi, velho! Eu falei! Tava Ai, muito. E pneu! Ele se quebrou na, na corrida. Nossa, muito tranquilo. É, e tudo é mecânica aqui pra gente fugir, véi. Que saco! <risos> Tem que ficar bem no meio, né? Tá, vambora, hein? Aqui, puxa para cá. Vou tentar puxar pela esquerda, pela direita. A gente foi pela esquerda, né? Não dá, não dá, não dá. Hum, meu Deus, cara. Tem é que ser um o co... meio termo mesmo, né? Não dá pela direita. É com mouse ou com teclado? É com teclado. Tipo movimentação mesmo. Caraca, velho, isso, cara, a gente não tem muita noção. É de... porque tu tem, tu tem que, tipo, movimentar o pouco que ele te deixa dentro do fluxo da água, né? É. Aí, ó. À ah, esquerda, esquerda, vamos trancar na pedra. Esquerda, direita. Um pouquinho de direita, direita, direita, direita, direita, direita. Puxa. Esquerda, direita. Ah! Ah! <risos> Aí, deu certo, cara. Vamos fugir desse lugar, moleque! Deu certo aí, uia! Que horror, cara! O <risos> que, que aconteceu aqui, <risos> velho? Acabou Ai, a demo! <risos> <risos> muito Bem, bom, muito, muito bom. legal, cara. Bem, Olha, gost... eu não <risos> sei como vai ser o jogo inteiro se vai ser legal, mas a demo tá demais. Bem, vai gostei bastante. Ó, galera, espero que vocês tenham curtido aí a gameplay, tanto quanto a gente curtiu. O game deve sair no ano que vem, né? Ele vai sair pra PC e pra consoles. Então vamos aguardar mais notícias aí sobre o Bramble. E até a próxima! Tchau,